Via apps. Instruções. Posição inicial. Deitado sobre a coluna em extensão, braços e pés erguidos do solo. Contração muscular. Com um movimento lento e controlado, erga ao mesmo tempo o busto e as pernas até formar um V. Fim do movimento. Volte lentamente à posição inicial. Músculos acionados. Respiração. Erros comuns. Dar um impulso com a coluna, realizando um movimento rápido ao invés de lento e controlado. Aproximar os braços das pernas, sem erguer o busto. P4 P. Cam